Dia. Uh, as experiências são inúmeras, né? Uh, tanto com o pessoal bem capacitado da, da Ambev, da Epagre, a uh, ajuda do Manage Bem, o pessoal está sempre atento, né? Quando a gente tem dúvidas, uh, mesmo quando a gente não tem dúvidas, o pessoal está buscando interagir com a gente uh, para tentar fazer a melhor produção possível, né? Uh, eu acho que vai ser uma produção boa, da, até melhor do que foi o ano passado, né? pelo que indica, né? É, e tudo que a gente está absorvendo de, de conhecimento na lavoura não está servindo único exclusivamente ali, né? A gente consegue é, ter conhecimento para aplicar nas outras produções que a gente tem, e é sempre bem-vindo o conhecimento, né? E como como produção o lúpulo, tu acha que vai ser uma uma como é que eu posso dizer uma complementação da renda familiar ou algo nesse sentido no futuro? Tu tem essa expectativa? Com certeza, eu tenho essa expectativa sim, porque até onde eu sei o lúpulo ele é bem consumido no Brasil, né, na, na produção de cerveja, e a maioria, quase que a totalidade do lúpulo é importado, então o mercado é bem, é bem grande para a gente poder fornecer, né.